E aí beleza, aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais corridas online aqui no Forza Horizon 5 E hoje a gente vai aproveitar essas corridas online aqui para trocar uma ideia sobre o update que vai chegar pra gente aí, o update 11 Para quem não tá sabendo, a atualização do update 11, né, para corrigir alguns bugs do jogo aí, para variar Ela chega dia 16 de agosto na terça-feira eu vou dar uma olhada depois para ver se tem algum tipo de correção para a nossa expansão e da Hot Wheels, que os carros estão entrando debaixo da pista. Tomara que tenha alguma coisa relacionada, né? Para quem não está sabendo, essa atualização se chama Hams Racing History eu acho que assim pronuncia então a gente vai ter um modo de história desse rames racing aí eu não sei se esse cara é um personagem do méxico deixe aí nos comentários porque a cultura mexicana eu não entendo muito principalmente esse rames aí eu não sei quem é se é algum fictício do jogo vai ter um modo de história lá para celebrar a riqueza do méxico da fabricação automotiva e vai ter esse cara como personagem só que eu acho que ele não vai aparecer eu acho que vai ter alguns eventos lá que já fazem parte do jogo e a gente vai vai ficar fazendo esses eventos aí para a gente ganhar 12 pontos no evento sazonal lembrando que tem que fazer os eventos sazonais tem que fazer tudo ali pelo menos até o inverno tá para você pegar a nova bmw se você deixar muitas coisas ali sem fazer provavelmente você não vai pegar se você não tem como jogar o online então é bom você fazer o máximo possível que você consegue ali fazer no modo offline para você não perder a bmw que provavelmente depois que ela sair do evento sazonal ela vai demorar um pouco para voltar esse carro vai ser ser bem raro aí pra gente. A ideia do evento sazonal também Do Update 11 é para celebrar As diferentes épocas da cultura Automobilística, agora eu acho que Ela já engloba o mundo inteiro Não é só no México, por isso que tem aquele Monte de carro antigo que deixou Muitos felizes e muitos jogadores Tristes, eu acredito que nesse Evento sazonal aí que a gente vai ter no Update 11, os carros vão ser Todos os carros antigos, então as Classes vão ser baixas né, então para quem não gosta de correr de classe C, classe B, meu irmão prep para a paciência, porque para você pegar a BMW lá, a gente vai ter que fazer isso aí. E o Forza Tom Shopping também vai ter uma temática de negócios imperdíveis em automóveis clássicos. Então fica ligado, porque o Forza Tom ele vai estar tá sempre atualizando ali e trazendo alguns carros para você comprar com seu Forza Points. Então quem segurou o Forza Points aí pode ter certeza que vai ter vários carros ali para você comprar. Mas eu vi que essa temática é de carros clássicos, então provavelmente não deve aparecer algum carro moderno que você gostaria de comprar Mas vai ter muitos carros legais Que não vão fazer parte desses clássicos aí. Por exemplo a gente vai ter o Honda Civic Que é aquele modelo de rally Que o pessoal gosta muito Que é muito difícil de encontrar Deixe aí nos comentários qual é o modelo clássico aí Que você gostaria de ter Eu não estou lembrado de nenhum Eu jogo o jogo desde o começo Então eu sempre pego os carros que eu gosto Tem alguns modelos clássicos que a galera gosta muito Só que eu prefiro os carros um pouco mais modernos Deixe aí nos comentários o que que você está achando dessa temática aí de carros clássicos no evento sazonal Lembrando que você vai ter que correr aí com os carrinhos classe C tá? Ouvir uns carrinhos antigos ali então provavelmente a gente vai correr com aqueles carros velhos e vai ter os carros lá na loja do Tom também para você comprar se caso aparecer algum desafio com um desses calhambacks aí então pode ficar tranquilo que você não vai precisar gastar 10 20 milhões em alguns modelos clássicos provavelmente um Shelby Cobra, né? Aquele carro é muito caro, então provavelmente ele vai estar lá na lojinha do Fusatom para você resgatar. Não precisa se preocupar quanto a isso. Vamos aproveitar essa corridinha aqui da classe A, corrida de circuito, para a gente falar sobre as correções de erro. Lembrando que essas correções de erros é com base no feedback dos jogadores, tá? Eles mandam feedback lá pra não sei o quê, porque, tipo assim, antigamente era fácil de encontrar, você ia lá no Discord oficial do Forza e pedia, gente, qual é o site que você manda o feedback aí e tal, de algum problema. A galera te mandava um link lá e você conseguiria, conseguia mandar mensagem de boa, receber até um e-mail lá. Só que esse link sumiu. Eu perguntei no Discord e o pessoal não soube me responder. Se você souber de algum link aí que manda feedback pro pessoal, deixe nos comentários que no próximo vídeo eu passo pra galera. A única coisa que eu faço mesmo é ir lá no Twitter, marcar eles e registrar algum tipo de problema, né? Então, eu não vi muita correção de erro, tá? Eu vi poucas correções de erros para esse update, então provavelmente a galera tá achando o jogo muito bom. Uma das correções que eu achei mais interessante é uma correção que até deu esse problema pra gente na semana nossa aí de lives na Twitch, que é por exemplo, você coloca 12 pessoas no seu comboio e vai criar uma corrida em algum circuito com apenas um carro, uma marca de carro, aí por exemplo, eu criei uma corrida na maratona que foi isso mesmo, eu coloquei o um Porsche 911 GT3, o azulzinho lá, aí na hora que começou a corrida tava todo mundo de bronco, vou dar um exemplo, todo mundo de bronco e você com o seu Porsche lá, você que criou o então eles corrigiram esse erro, tá? Eles disseram que corrigiram esse erro que o jogador entrava numa corrida aí na corrida ele começava com um carro diferente. Tomara que seja corrigido mesmo. Então terça-feira provavelmente esse erro já vai estar corrigido e a gente vai poder testar e fazer esses eventos. Eu vi que tem muita galera aí que organiza campeonato que até desistiu. Tem o um Nick TV da Twitch aí, amigo nosso, que ele tem uma, um tipo de campeonato lá é que se chama Libraco, é uns campeonatos os que eles fazem eu acho que faz mais é de event lab né determinou a pista da event lab aí parece que o pessoal desistiu porque tava dando muita queda o pessoal tava caindo da sala principalmente se o evento for muito complexo tiver muitos elementos a galera cai mesmo fica é muito pesado eu vi o pessoal do Xbox One aí reclamando que o event lab desse último evento sazonal tava parecendo que a galera tava jogando no Super Nintendo a 20 FPS porque tava muito pesado eu nem fiz esse event lab aí outra coisa coisa também que eu não entendi muito bem que eles disseram que corrigiram a caça ao tesouro da série 9 da primeira e segunda semana mas a série 9 já passou como é que a galera vai fazer o evento da série 9 da caça ao tesouro você já passou meu filho como é que você corrige uma coisa que já não tem como fazer mais isso aí eu também não entendi aí teve uma atualização também para o volante o volante trust master t 248 x onde ele não aparecia as informações de telemetria agora esse volante vai ter todas essas informações mas eu acho que isso é mais para galera da gringa porque esse trust master é caro para caramba. Aí você me pergunta, uai, mas cadê a correção da expansão da Hot Wheels? Parece que a comunidade do Forza não tá vendo nenhum problema em entrar debaixo da pista. Vamos falar agora sobre as recompensas aí do evento sazonal do update 11 que deixou muita gente satisfeita e outros jogadores meio tristes, né? Vamos entender por quê. Começando com o evento, né, Rams Racing History. A gente completando lá 80 pontos, a gente pega a BMW M4 2021, ou seja, a gente é obrigado a fazer pelo menos até o inverno, você tem que completar os dois estágios, tá? Para você pegar a BMW M4 e eu acho que lá na primavera que a gente vai poder pegar a Mercedes 300 SLR. E como eu havia dito, né? Eu tava desconfiado. Eu acho que essa Mercedes é reciclada do Horizon 4. E ela é sim reciclada do Forza Horizon 4. É uma Mercedes de lá que veio pra gente como carro exclusivo. Eu não vi os desenvolvedores ostentando que, olha, a gente tá trazendo carros novos pra você. Mas, sinceramente, né? Esses carros aqui é do Horizon 4. Pra quem já jogou, fica meio triste. Pra quem não jogou, é um carro novo aí que a galera tá dizendo que pode ser um carro apelão. No evento de verão, a gente vai ter o Porsche... É, 550, Porsche 550 e uma Maserati 8C TF, essa Maserati eu acredito que ela já está no Forza Horizon 5, mas é um carro lendário, é um carro difícil de encontrar ou seja, é um carro reciclado tá, esse Porsche 550 ele é do Forza Horizon 4 e ele chegou pra gente aí provavelmente vai ser um carrinho bom ou então vai ser mais do mesmo, né porque o último Porsche do evento sazonal é mais do mesmo, o evento sazonal de outono vai dar pra gente HDT VK Commodore que é um carro reciclado Esse carro é do Fuso Motor Sport 7, ou seja, é outro carro reciclado. E a gente vai poder pegar o Trueno, que eu não sei se ele é raro ainda. Se o Trueno a gente pode considerar um carro raro no evento sazonal de inverno. Outro carro reciclado: Subaru Legacy RS, eu acho que é assim que pronuncia. E o Jaguar XJ220. Esse carro aqui não é aquele de celeiro. Eu vi que tem um pessoal confundindo. Esse carro, eu acredito que ele tem na loja do próprio jogo ele tá como lendário. Ou eu tô enganado e ele só é carro de leilão. E o último evento sazonal, a gente vai ter um carro elétrico Xpeng P7 que é um carro legal, parece que ele é rival do Tesla, né? E mais um carro reciclado que é a BMW E92 M3 GTS que eu achava que esse carro tava no jogo tomara que esse carro seja bom, estou torcendo para esse carro, vai chegar pra gente aí seja um carro excelente. Agora sobre essa questão de reciclagem o que, que você acha? Você fica triste de estar reciclando os carros do Horizon 4? Eu acho que não, cara. Acho que se entregar tudo de uma vez, não ia ser tão interessante, né? Apesar que os eventos sazonais do Forza Horizon 4, a gente sempre ganhava carros novos. Era quatro carros novos. E agora acabou. Mas pelo menos está reciclando, né? E eles não estão ostentando que estão dando carros totalmente novos pra gente, tá? Eu não tenho nada contra, mas deveriam reciclar carros melhores, né, mano? Apesar que essa temática é de carro antigo, por exemplo, traz a 12C, traz algum Alfa Romeo, Deixe aí nos comentários qual carro você gostaria que reciclasse do Fuso Horizon 4 para a gente aqui. Provavelmente vai ter muito carro reciclado que eles estão segurando. Mas esses carrinhos que chegou para a gente do evento sazonal, deixe aí nos comentários o que, que você achou. Vamos sinalizar de Porsche 911, agora na classe S1. Lembrando, se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 para você aproveitar melhor o game, com várias dicas de configuração de tunagem, de controle, como você baixa a tunagem, a lista de top carros e muito mais. Fica ligado no canal aí se você tá passando aqui, beleza? E lembrando também que tem todo o conteúdo aí do Update 11, mostrando os carros, os prêmios que a gente vai pegar, se você não viu, dá uma olhada. Aí também para você ver os modelos que são reciclados aí do Forza Horizon 4. Outra coisa que foi informado no update também durante as lives, mas eu não vi ele o pessoal escrevendo nada no Twitter oficial: é que a gente vai ter a questão da da correção do modo rivais, a gente vai ter uma tipo o pessoal vai dar uma escaneada lá, eles não informaram como que eles vão fazer esse trabalho e vão meio que deletar os tempos que são considerados é, algum tipo de trapaça, né? Tem muita trapaça ali, tanto é que tem jogadores aí, profissionais que jogam bastante aí o, o a Golias, que a galera gosta muito de fazer tempo ali. O cara, um pro playerzão lá tá no top mil, entendeu? Tem uns lá que tá no top 400, os cara que era pra estar tá no top 1. Eu vi até o pessoal comentando, questionando a ideia de por que que não deleta né, o modo rivais atual. Eu acho que a comunidade não ia ficar brava não, tá? Se desse um limpa, deletasse todos os bancos de dados e começasse de novo. Eu acho que eles não vão fazer isso agora porque você tá vendo que a gente começou a expansão da Hot Wheels e já tem tempos absurdos lá. Então não adianta deletar os tempos a semana que vem tá um monte de tempo bugado. Então eu acredito que por isso eles não resolveram. Eu acho que eles deveriam achar a solução para esse problema, deletar e a galera começar tudo de novo. Porque se deletar agora. E não descobrir o que está ocasionando esse problema. Não vai adiantar nada. Tem a galera que está falando que eles não vão querer deletar. Porque senão a comunidade vai ficar chateada. Eu acho que deveria deletar. Porque aquilo ali está uma bagunça. Tanto é que o Fórmula 1. O 2022. Aí, que eu só vou, eu vou focar no Fórmula 1 2022. Depois que eu terminar de montar o PC. Estou juntando dinheiro para comprar a placa de vídeo. Para me trazer o PC. Para trazer mais conteúdo para nós. Lá no Fórmula 1 2022 depois que foi identificado é, alguns erros, né? O Fórmula 1 2022 está com tanto problema, mano de física. Eu vi até o Enzo Fittipaldi, eu troco uma ideia com ele na live lá. Ele falou que não tem nada a ver com Fórmula 1 esse jogo. Que os carros são muito ariscos. É só ver na vida real, né? As curvas que o Verstappen faz a milhão, né? Então, é o Fórmula 1 2022, eles deletaram o modo rivais. Ninguém reclamou e começou tudo de novo com uma nova física. Então, deixa Deixe nos comentários o que, que você acha. Você ficaria bravo se deletasse todos os tempos de rivais e começasse de novo? Deixe nos comentários. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.